Ingrid, você pode me falar o que acabou de acontecer? Eu tô muito triste, a gente gravou um vídeo, super espontâneos, tava tudo armando muito bem, o microfone estava desligado. Pois é, perdi o começo introdutório do vídeo. Mas o que vocês mais precisam saber é, eu sou o Cup e eu nunca usei o Tinder. E nesse vídeo eu vou usá-lo pela primeira vez. O que é de interessante sobre isso tudo é o fato de que eu me encontro no espectro asexual. Sendo uma pessoa sexual, alguém que não sente atração sexual. E as relações humanas, em geral, são muito sexuais. Especialmente em aplicativos como o Tinder, em que as pessoas usam para buscar sexo ou relacionamentos com sexo. A ideia de pessoas falarem comigo tendo sexo como intenção me deixa muito ansioso. Sério. Ingrid, conta o que aconteceu quando você começou a dar swipes. Gente. Eu tava dando like em todo mundo E aí eu passando pro lado, né Quando ela mete pronto, é que eu me empolgava mesmo Aí essa criatura me solta Tô me tremendo Quando eu olho pro lado Eu fiquei chocada, sem reação Porque ele tava se tremendo muito, muito mesmo Ele falou que Tinder deixava ansioso Eu fiquei, gente, o que é que eu faço? Porque, tipo, eu tava esperando tudo Menos uma pessoa tremendo Enquanto usa Tinder, sabe? É Além disso, vou deixar aqui agora o perfil que eu criei, porque a gente o leu no início. Então, pause e veja se quiser. E sim, eu coloquei fotos do meu cachorro no meu perfil. E foi aqui que a gente voltou. E eu achando que Calo era a decepção de um youtuber. Vamos ver o que a gente vai fazer. É, no, no, vai, momento, não, no momento não, a gente vai simplesmente continuar. Sofrer. O que aconteceu é, rolou vários matches, Mais de 25. um menino veio falar comigo, Via falar com o cachorro e ele tá esperando até agora, inclusive, ignorado. Tá, eu, eu quero não vou. que você responda, porque se é você usando o, o Tinder, não faria sentido eu falar. Ah, respondi você isso. Você é cruel! Confesso que dei match com todo cachorro. Deixa eu ver. Me disseram que cachorros aumentam em 130% a chances de dar em match. Eu duvidei. Hahaha. <risos> Gif de cachorro. Golden. Para de tremer. <risos> ele tá aqui. Gif de cachorro. Sai daqui. Isso é ridículo. De criativo pra criar uma resposta. Sai daqui. É porque, olha, eu tenho que falar. Eu sou terrível. Em Tinder. Porque ele me deixa muito ansioso. Mas eu acho que eu sou uma boa pessoa de conversa tá, esse, esse cara também, ele, ele sabe começar é. Ele soube começar, Ai, Eu adoro esse gif do cachorro Eu acho que vai ser aleatório, mas eu gosto dele Ai, adorei Sim, aí, Por exemplo, uma coisa de conversação que eu sei Que, por exemplo, é pra você manter a conversa ativa É bom você responder e o perguntar. que a pessoa falar é, E perguntar alguma coisa Por exemplo, aqui eu só falei um negócio e ele podia não ficar sem o que falar, mas ele tá falando já alguma coisa. Então eu sou suspeito. Faço medicina veterinária. Ah, <risos> teu mete real, velho. Vai, vocês têm muitos assuntos em comum. Vocês já podem falar que você fazia bem e sei, não sei o quê? É, porque pra quem que. não sabe, eu fazia. Eu tô fazendo publicidade de propaganda, mas eu fazia medicina veterinária. Ah, me dá muito certo essa conversa, eu tô chocada. Ah, eu tô decepcionada, na verdade, porque eu queria que ele ficasse perdido. E ele tá indo muito bem. Mais, fiz, transferência. Ó, oh, uhum. mais uma pessoa. A oh. pessoa fala, opa, olhinhos. O que eu respondo pra um opa, olhinhos? Vamos ver a pessoa, porque eu não sei. Ele é mais, mais novo que eu? Eu não consigo compreender ser mais velho que <risos> eu. Sempre, pra mim, eu sou sempre a pessoa mais nova. Aí quando eu chego e falo uma pessoa assim, a pessoa fala uh, que ela é mais nova que eu, eu fico tipo. Não. Como ah, sei. sim, eu acho um nene, mas não, não vamos exagerar, né, querido? Não tô falando que eu pareço, eu tô falando que eu tô acostumado a estar em um grupo de pessoas em que eu sou mais jovem. Ah, entendi. Tá, ele fala, opa, o que eu respondo pra uma opa? Era isso que eu queria. Ah, que por sem... Não. <risos> a cara que você fez, não. Eu não sei! Oi. Oi. Não. Eu não sei. Vou mandar um gif. Nossa, gif é a solução tudo pra ele. Vou mandar isso aqui. Vai, eu não sei quem é, eu não sei porque. Vai ser isso aí. Ah, porque saiu. Ah, porque eu saí do... Pronto, o cara gosta de gif também. Vai ser uma troca eterna de gif agora. <risos> eu acho que ele pensou pra ajudar ele mais. Eu achei mesmo. Mas eu quis bem trollar mesmo. Porque todo mundo que baixou o Tinder já passou por isso. Esse menino, ele sabe puxar papo. Porque eu não tô dando muitas aberturas pra ele continuar. E ele, e ele tá buscando. É. Eu, as pessoas deviam ser mais que nem ele. Tipo assim, pra conversa. O estar tá mais interessante pra você que pra mim. Tá, tá eu vou respondeu. falar e vou sair daqui. O Pablo te respondeu. Meu cachorro. O meu cachorro tá conseguindo matches. é. Gente, dicas aí pras pessoas. Coloca a foto dos cachorros. Pega um cachorro. Nem, não precisa nem ser seu. Coloca. Tira a foto do meu cachorro e coloca no seu Tinder. Adorei, tô fazendo. Paulo falou. E aí, tudo bem? Olha, ele riu do meu, do meu gif. Gente, gifs são a solução. Tô descobrindo. E cachorros? E aí, tudo bem? Tudo bem. Tudo tranquilo. Tudo ótimo. Não sei. Tudo ótimo. Não. Falar bem é uma palavra muito forte. Você realmente sabe conversar? Okay, você mas já... também, tá mas o problema disso é que as pessoas começam a achar que eu tô na crise É verdade <risos> E você? O que fez hoje? Vou a pergunta Toma! Toma! <risos> Oi, amei seu cabelo, seu sorriso é lindo E poderíamos jogar LOL juntos, né? Olha, eu não jogo LOL hum. muito Eu não sei jogar LOL, mas... mas poderíamos é. E seu cachorro é muito lindo, porém tu é mais Eu Me desculpa, mas isso é impossível Porque meu cachorro é a pessoa mais linda do mundo Ele é uma pessoa ah. Forçou um pouquinho, Flávio Forçou mas Sim. a intenção foi boa Tá, o que que eu faço? Mandar um gif, óbvio <risos> <risos> O que que eu faço? Ah, vou mandar um gif Até jogo Como é que eles escolhem os melhores? Mas são muito ruins, prefiro Heroes of the Storm e obrigado. É, me desculpa, Fábio, mas. Pablo tá desesperado de mandar mensagem. Ai, Pablo. Pablo. O Júlio aqui. É porque ele gosta mais de Júlio, né? Ah. <risos> abre o primeiro. Tá, aqui. Eu, vou, eu vou ignorar o Júlio, então. Ah não. Eu... Ué, eu, eu tenho que eu e... responder essas pessoas, né? <risos> tá, uh, Pablo. Nossa, KKK, adorei. Eu estou péssimo. Hoje só estudei pra uma prova do inferno que eu vou fazer já já. E você. Ai! Que droga. Pablo só responde, ele caca, não caca, dá caca. abertura pra novos assuntos, né? Mas ele perguntou, e você? Não, mas tipo, isso eu não é acho... dar abertura pra novos assuntos. Isso daí pra uma prova, né? Boa sorte. eu só resultado, tipo, logo antes da prova ele tá mexendo, no te e, né? Eu Exagem... não, eu, eu não vou falar pra ele que eu tô gravando vídeo. Ok. Porque... okay. É. é, não quero. Mas eu vou falar o que eu fiz ontem, então. O que eu fiz ontem? Então, eu ontem já aula, hoje né? eu fui pra aula. Hoje eu fui pra aula. tchau. Tem mais alguém falando comigo? Meu Deus, muitas pessoas falando. Agora Karen. Ai. O seu dog é muito. Não! Não tô entendendo o que tá acontecendo! Minha foto de capa agora vai ser seu cachorro. Pega o meu cachorro. Já, e que, coloca... já que deu tudo certo o seu, porque eu tô com medo de colocar outro e não dá tão certo. Skype, né? Como é o nome do seu cachorro? É Spark. Não. Sp Você me fez esquecer o nome do meu novo. cachorro! Spark. Ah. Skype. Skype. Prefiro Discord. Olha, deixa eu passar, pegar alguém e começar um negócio. É. Deixa eu ver essa pessoa Vinte, Matheus Eu acho que eu já vi Matheus Olha, ele gosta de drags Essa aqui é a Trixie Mattel, né? Porque se for a Trixie Mattel Ela é muito mais maquiada, exagerada Tanto que por isso que era tão legal Mas, tá razão no desenho, Matheus Adorei Eu nem lembrava disso Se legal o Instagram o Tinder Seus desenhos Olha, vai sair desse vídeo, ela vai criar um... Eu vou criar um Tinder Vai criar um Tinder, vai colocar tá um cachorro decidido. Porém, acho que a Trixie Tomara que ele não leve isso como uma coisa mal Tipo assim, é. ah, você não desenhou antes com direito Desenhe melhor, não, gente, é, tá maravilhoso É, mas você não ouviou antes É, eu fiz questão Primeiro, né? vamos falar com o Fernando Porque ele falou olá Olha, Fernando, melhor. usa um gif <risos> <risos> Eu vou lá. Oi, já tá dando conselho Deixa eu ver esse Fernando, deixa ah, eu ver Não tem nada sobre ele. Oi, 20 anos, 8 quilômetros Aí fica complicado, Fernando É, como é que eu começo um papo? Tudo que eu sei aqui, que você talvez goste do Simpsons Por causa do sua do debate. Vou fazer o mais bobo do mundo, como tá? É, é digno dessa só começo Porque você não deu abertura... E... e eu ainda coloquei um emojizinho ali, eu sou feliz Porque, olha, Essa Amélia me deu um super like Deixa eu ver, é, ela parece um cabelo tão bonitinho. 102 km de distância. É um pouquinho longe, mas... Nossa, que, que mala, linda. Velha. Olha, gramas, plantas. Será que ela sabe de planta? Já quer começar com o é que eu faço pra minha planta não morrer? Vixe, olha. Eu falei no me, na minha bio que eu gostava de filmes da Marvel. Ela tem aqui na bio dela, DC melhor que Marvel. Gente, vai. Agora, eu sou... É, aí você destrói tudo. Você Meu gosto musical assim. é muito bom. Arrasou. Eu faço ilustrações com aquarela. Ai, eu quero ver. Ai, arrasou. Vixe, que mulher maravilhosa. Botânica é a minha vida. Botânica. Ai, vamos falar de planta. É micônica como formelos. Gente, que mulher. Amélia, eu quero ser seu amigo. Ai, pede no ah. Instagram que até eu vou seguir. <risos> Amélia, te amamos. Dá vontade de ter uma camerazinha pra dizer, Não, olha, mas. Ser maravilhosa! <risos> mas isso aqui é real, esse negócio de vo como você fazer o seu perfil. Porque, por exemplo, eu abri. Eu tô recebendo um monte de mensagem aqui. Eu abri Sim. o perfil da Amélia, eu já encontrei várias coisas em comum: DC, Sim. botânica, aquarela, tipo, na comum, mas eu acho Sim. legal. E memes. Ela, ela sabe fazer uma bio. Razou Amélia. Cabelo tá é lindo, ela é linda. Aconteceu aqui uma coisa muito tensa, eu acabei de ver que o Ingrid deu like e deu match num cara aqui, que a foto parece muito que ele tá... Na verdade eu dei like em todo mundo, foi uma consequência, não foi tipo, ah, adorei essa foto. <risos> Adorei! Eu quero falar com a média, gente, Ai, já como já é que a gente fala com a média? é a gente fala tão maravilhosa que a gente fica até <risos> sem jeito, começa uma conversa Eu não sei Sabe? Você falou pra começar com o marvel, né? Tá ia descer é melhor. Tem não, outro super hack aqui. Não. Ah, não. Falar. Não. Quem gosta de ser uma carteira. Eu quero meter a língua na sua boca. Gente. <risos> Gente. Me senti um pouco.. amedrontado é aqui. Uma coisa engraçada. É.. Pessoalmente eu percebo. Que muitos ma muito mais homens dão em cima de mim do que mulheres. Apesar disso, deu muitos matches com mulheres. Oh. Eu pensei até. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teve vários matches com mulheres. Só que, por exemplo, um aqui deu match com mim por causa do, do meu cachorro. Ela não deu match com, comigo, ela deu match com o Spark. Criar um, um Tinder pro Spark. Eu já, já tô imaginando o título. Criei um Tinder pro meu cachorro e ele é mais popular que eu. <risos> É isso. É, eu acho que pra é. esse vídeo acabou. Nós vamos... Várias experiências. Nós eu vamos esperar melhor responder, porque eu quero ver as aquarelas de lá. Sim, porque eu achei a Bill muito genial. Talvez, talvez, não sei. A gente continua. É Se não, eu simplesmente vou cortar essa parte do vídeo. É, tá sendo bem engraçado essa experiência pra mim. Mas, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu adorei. Eu ainda tô muito... <risos> hum mas você ficou bem mais tranquilo, depois você percebeu que no início você tava dando match e você tremia e aí depois você <risos> eu estava tremendo em um lugar onde você não podia não. <risos> Tocada. Eu sou Apenas Cup em todas as minhas redes sociais, inclusive no Twitter, chive... não. Eu sou eu, Ingrid Lorena, em todas as redes sociais, sou criadora de conteúdo pro Instagram, então vai lá, me dá uma moral, vê meus vídeos. É isso então, <risos> tchau tchau e até a próxima gente. Tchau. A gente vai fazer uma alta. É verdade.